Envolta em, em ladrão sabe o que faz Negocia com o cão coisa do mal O troco é a miséria e o desemprego Tá morrendo gente em fila de hospital Juízes cancelando condenações Abrindo as celas de bandidos nas prisões Direitos humanos não é pro cidadão Polícia prende a lei, solta o ladrão Acorda, acorda meu povo brasileiro A nação tá patinando o atoleiro Acorda antes que seja tarde demais, tarde demais Homem a limpar a sujeirada, unidos nós vamos conseguir a pôr nos trilhos o nosso país. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para muitos, a saída é o aeroporto, Para não ser assaltado. Parlamentares trocam pauta por vantagens E tem gente que ainda apoia esta sacanagem Empresários aumentando a caristia, A fome e a desgraça já deu cria E o pobre nem mochiba come mais E os covardes banqueteiam com o satanás Não, não há Acorda antes que seja tarde demais Tarde demais Acorda, o presidente sozinho não faz nada Ajude o homem a limpar a sujeirada Unidos nós vamos conseguir A pôr nos trilhos nosso país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 e o pobre nem mochiba come mais E os covardes banqueteiam com o Satanás Acorda, acorda meu povo brasileiro A nação tá patinando no atoleiro Acorda antes que seja tarde demais Tarde demais, acorda Não faz nada Ajude o homem a limpar a sujeirada Unidos nós vamos conseguir A pôr nos trilhos o nosso país O nosso país Acorda Brasil!